Assim como falamos do positivo, né, do que é bom no chakra umbilical, vamos falar agora dos aspectos negativos. Bem, vocês sabem que é um chakra baixo, é um chakra que vem da terra e faz parte das águas, né? Podem ser águas densas, águas transparentes e límpidas, podem ser águas de cachoeira, podem ser águas de rio, de córrego, de fonte, como vocês preferirem. É de lá que nós, a nossa relação com o chakra umbilical vem, das águas. E como nós sabemos, águas nos lembram o quê? Emoção. Né? Emoção. Pessoas muito raivosas. Pessoas que odeiam, você não é aquela pessoa que fala toda hora, eu odeio isso, eu odeio aquilo, eu odeio aquela pessoa, odeio aquele jeito, odeio não sei o quê, falam aquelas palavras pesadas. Pessoas assim, é, que não tem um, um perfil é, agradável para elas, então elas precisam se mascarar o tempo todo. Lógico que é gostoso ter estética né você se vê e se vê de bem com você, tal mas são pessoas que não aceitam o, o rosto, não aceitam o corpo, elas não, não se aceitam. Pessoas que têm uma coisa chamada rejeição, auto-rejeição. pessoas que, é, que, que vivem muito mais pelo ego do que pela formação natural delas, pelo, pelo, pelo, por, lá, pelos aspectos espirituais, vamos dizer, que quando nós falamos de espiritual, a pessoa já pensa em espírito, já pensa em algo religioso e não tem nada a ver com isso. Não tem a ver com o que o seu espírito deseja, né? O que o seu espírito quer, qual é o seu processo evolutivo. Mas são pessoas que se entregam às coisas negativas. Uma das dicas para você perceber se você está bem com esse chakra, primeiro, é perceber suas emoções. As emoções se declaram com a raiva, como eu disse, a raiva mal elaborada, porque a raiva usada em ação, ela é uma ação, né? Você age, o impulso da raiva, ela transborda na ação. Agora, quando ela é parasita, é uma raiva intro, é uma introvertida, voltada dentro dela e, e sempre evidenciando pessoas lá dentro dela, aí o negócio é, é punk, né? É pega. Então, é aquele tal é um negócio que a gente diz. É você mergulhar no lodo, é você querer mergulhar num rio poluído, num lugar sujo, é não ter transparência. Agora, quando você também, quando você tem harmonia, esse chakra está vibrando aquela luz, aquela luz que atrai tudo de melhor, você vai mergulhar num rio translúcido. Num rio gostoso, num rio que te traz paz, naquele rio que eu digo assim, que tem naquele, né, naquele córrego, naquele lugar que tem aquelas pedras roladas, aqueles cristais luminosos, tem aquela cachoeira gostosa, né? E você sente aquela segurança, aquela firmeza nos pés e parece que o seu corpo irradia essa cor de luz laranja e, e abre, desprende, mas no negativo, é, é, é, o teu peso, é um, a, o peso da pessoa é um peso de ouro. Normalmente são pessoas que estão sempre tendo o olfato voltado para cheiros ruins. São pessoas que se alimentam de, de coisas pesadas. Não é? Não. A pessoa pode gostar de carne, sem dúvida, mas sabe aquele excesso até de comer carne crua? Tem muita gente que come carne crua. É. Ainda está no instinto animal, né? Mas no animal, o animal, ele vai pela sobrevivência, ele ataca pela sobrevivência. Esse instinto de raiva é permanente nessas pessoas. Pessoas que são elas olham para o outro já desejando, cobiçando algo do outro. Não é pela sedução, pela sensibilidade, pela troca, mas é pelo desejo de cobiçar algo do outro. Eu vamos dizer, é algo bem carregado, bem pesado, né? Pessoas que trabalham com magia da pesada, e, e não é magia de lá fazer a magia, não, é pelo pensamento mesmo. Elas invadem o espaço alheio pelo pensamento e, e elas prejudicam os outros pelo pensamento, porque o emocional delas é totalmente deturpado. Observa, você gosta do quê? Que tipo de cores você gosta? Você gosta de cores translúcidas, transparentes, independente de serem cores mais fortes ou não? Ou você gosta de cores densas? Observa. Você tem a sensação de que todo mundo está te invadindo? Você tem a sensação de ficar se armando o tempo todo em relação aos outros? Ou ficar no ataque ou ficar na defensiva? Os seus pensamentos eles são desorganizados e ao mesmo tempo o tipo de pensamento o que eu posso fazer para poder ter vantagem naquela situação? Uh, criar falsos amigos, falsa, falsa simpatia ou empatia, você já se percebeu? A pessoa que tem esse chakra fechado, que só recebe de fora para dentro, pessoas que se intimidam intimidam os outros, sempre precisam repensar e trabalhar eles. Mais dicas para você melhorar? Lógico, quem não quer? Todos nós queremos, né? Para você ter mais, mais leveza, aquela vida saudável, aquela vida desprendida, gostosa, nadar, ou sentir aquelas águas doces do rio, me procure. Carmen de diano. Acompanhe a série, chakras. Você vai ter todas as informações, tá bom? Um beijo grande para todos. Sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão.